15. 15. Eu estou jogando a versão de PC Select members. Welcome to the world's martial arts festival. Saudação internauta, seja bem vindo Eu me chamo André e você está no oh, liderando sim. jogos Chegou o dia, hoje vamos jogar The King of Fighters 15 Eu estou jogando desde o KOF 94 Se você perdeu os vídeos anteriores, já sabe é só conferir a playlist correspondente! King of Cadê o Shang, SNK? Eu vou escolher! Chermy! Clark e Tizaki! Digo! King of dinosaurs. select order. E eu vou enfrentar o time dos tesouros sagrados. É, Começando a de por Yori Hagami. Essa partida aqui vai ser um treinamento. Pretendo ainda jogar o modo história. Round one, Ready? Go! ち。敵連。うわ。ひ。えいや。は。は、よし。えい。よっ<笑><笑> Se Ah, Mas você quiser ver o modo história, deixa o seu like. E agora, piopusaragi. <tos> <Kyoku Zanahi. tos> Se você não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. E agora, Shizuru! Round 3! Ready? O meu jogo é muito simples, não tem muita firma. É até bom que a gente vê como é que tá o classe. Round four. Ready? Go! Subindo! Ai, pra dentro. Toma. Então é isso, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Eu vou fazer o e